Eu queria saber o seguinte, eu queria saber da história do Huawei, mano. Porque assim, onde, quem, quem era o Huawei? Ele era lá de Petrópolis, o que, que ele fazia? Como é que vocês cataram? Era tipo o Pânico, lá, que pegava os malucos? É... Não. Qual foi a hora? Não, ele apareceu do, do ele nada. uma catada igual a do Zina, não. A história do foi Huawei, ela é, mais pro, ela é mais profunda e muito mais profunda do que parece, né? É, ela, é ela, é, ela tem uma história ah, de amizade antiga com o Huawei. É, porque se eu te explicar, o Huawei é do bairro em que foi criado eu, Fausto, é, Franco. Do é, mesmo bairro. E o Huawei também é do mesmo bairro. Ele morava num morro em frente, o Esparta Cubanal. É, em frente à nossa vila. tá. E a minha vila ali sempre foi meio que, uma, como ele falou, um Melrose do Capeta. Era meio encontro ali, um, uma curva de rio mesmo. E é realmente, é, uma, curva é, realmente uma, curva é uma curva de rio. É realmente uma curva de rio. É uma curva de rio. O final da minha vila é uma curva de rio. Uhum. E a galera do bairro inteira se Juntava concentrava ali. ali. E nos anos 70, ele passou a infância brincando ali. Brincou com meu pai. Brincou com a família do Fausto, é, com as, a mãe, tia. Uhum. Então o Gil vivia ali na rua. O Gil brother. O Gil brother. <risos> o Gil, quando foi os anos, entrou nos anos 70, ele se envolveu, é, de fato, com aquele movimento black que teve nos anos 70. É, Ademir. Acompanhar, acompanhar Ademir Lemos, é. É, Pedrinho Lintoglicerina, o outro lá, o Big Boy. E Petrópolis era um epicentro disso. E o meu bairro... Lá, o bairro que eu fui criado, tinha o tal do Palmeira, que era o primeiro clube a receber os bailes de Sol lá em Petrópolis, porque a Furacão 2000 era de lá. Ah, é? É, eu começou com o Luiz Guarani, louco, lá em Petrópolis. A gente sabia disso. Sabia é, eu... começou em Petrópolis. Rômulo Costa legal, comprou cara. depois. Comprou depois Petrópolis do Luiz Guarani. É o Luiz Guarani, é, Guarani é, era o dono, é. da o fundador Caralho, da Furacão 2000 mesmo. era o Luiz Guarani. Porra. E ali, porra, o Gil fez muita amizade com meu pai também, porque meu pai frequentava os baile black. Passaram-se anos. É, o Gil foi para Doideira, é, foi se tratar, inclusive, no alcoólicos anônimos. Ele parou de beber. O Gil não bebe desde 1984. Ele Caralho, se perdeu. É, num mas período ele se calibrava bonito. Ah, ele curtiu a vida dele, a juventude uhum. dele, calibrou bonito, sim. Inclusive sofreu um acidente por conta disso. Aí ele foi pro Alcoólicos Anônimos e se curou. Eu nunca vi o Gil colocar uma gota de álcool na boca. Que bom. Um adendo. A gente estava gravando a novela O Proxeneta. Não era O Proxeneta, não era assim, A bolsa E tinha uma cena que o brother era o, era o doutor Gilmar, professor Gilmar. Uhum. Que ele era um advogado. Adorava. E tinha uma cena que ele estava com a menina que ele estava cortejando a menina e ele tinha que beber uma taça de vinho. Uhum. Não era vinho, era suco de uva. Sim. Mesmo assim ele não queria beber, cara. Ato, e ele ficava, né? não é. posso, não devo, não quero. Ó é uma droga que traz consequências fatais. Ele, ele, começou ele a... achou Caralho. que ele influenciaria alguém é. também que tivesse... Dá, que, o, não... dá, o, dá o clique, o né? Gatilho, mesmo o sem, pra tu ver mesmo, como ele é focado. De uva. É. Exatamente. Caralho. Ele falou, ah, já bebi toda a cachaça do mundo, Alê. É, <risos> é. <risos> Aí, ele criou o hábito de, de dançar lá na rua, em Petrópolis, com o boombox dele nos anos 80. Metia e 90. tinha sonzeira Metia lá tinha sonzeira lavava carro no centro de Petrópolis e... dançando James Brown da, dançando James Brown e aí ele porra ficou cristalizado na nossa retina aquele cara do centro é, de Petrópolis é. que é lá do meu bairro o Gil maluco e não sei que, que é, é, é. nunca foi nunca foi mendigo Nunca, nunca foi, foi mendigo, ah, nunca foi mendigo casa foi, ele é. sempre morou na casa dele ele ia lavar carro. Ele era uma figura da cidade. Era um folclore. Era um folclore, um exatamente. Era. O Gil, o Gil passava Monument. por ele. Pô, às vezes eu tava no centro de Petrópolis, via ele e falava E aí, ele, gritava hum, Dançando. É. É. Aí, porra, a gente tinha um ano de MTV, o Fausto é, tinha tido uma ideia de, de fazer um quadro chamado Gênios da Rua, pra gente pegar depoimentos engraçados da galera que a gente conhecia de Petrópolis, Na, da, da rua. que era engraçadona que era da rua porque numa cidade pequena tu conhece todos Porra. os bêbados tu conhece é. todos os mendigos, você conhece todos os figuraças, é autêntico certeza. é certeza. e aí a gente começou a ir atrás do Gil, falou assim, cara o primeiro que veio à cabeça foi o Gil, falou assim, puta, o Gil é foda cara, vamos atrás dele já aí é direto, eu fui... aí eu lembro que foi eu tu tava nesse dia? não, não tava aí tava eu, Fausto e o Marco, se eu não me engano não, tava eu, Fausto e o Adriano também tava e eu que fui desenrolar com ele, falei assim, eu sou neto do Seu Ventura, lá da vila, meu avô era feirante, ele vendia, era fe vendia banana na feira. E o Gil é, carregava às vezes o caminhão do meu avô, meu avô dava Ajudava um troco ele. pra ele, ele chegando da, da noitada assim, passava lá em frente ao depósito do meu avô. E ele lembrou na hora, me pô Seu um Ventura, me, me dava banana pra caramba, eu, deixava, eu carregava o carro dele e me dava um que troco. Eu falei, isso mesmo, sou filho do Fernando Pezão, não sei o que. Ele falou, porra, caramba e tal, não sei o que. Eu falei assim, então, a gente queria gravar umas paradas contigo. Uns depoimentos e tal. Ele na hora falou, porra, pra onde que é MTV? Aí o Fausto falou, porra, sou da família lá, da Dona Julinha, dos fãs ah, lá também. Ele, todo ele, pum, né? abraçou, vamos Aí gravamos umas paradas. Meu, foi um sucesso, ficou muito legal. E a galera falou, porra, quem que é esse cara e tal, comentando, né? Pelas... É, curtiram pra caralho. Na né, né? época era o Orkut, né? Ouro Aí falou assim: cara, o Gil deu muito certo. Vamos gravar um episódio com ele. A gente gravou, um, escreveu um Hermes e Renato, <risos> né? É muito da, bom esse. Da cara. faca, mano. É. É esse o do Mataram meu passarinho. Bom pra caralho. A gente escreveu um episódio, tipo, ele é um, um episódio maior. A gente fez tipo um filminho, tipo um, tipo um curta. Dublado. É. Porque a gente levou uma câmera da MTV e eles emprestaram uma raete pra gente com um áudio oh. zoado. Ué, no tá final que teve pariu. que dublar ficou melhor ainda dublado é, é, é ficou com muito mais cara de porno chanchada que vem pro bem é. né aí a gente fez esse episódio foi um sucesso do caralho aí ele começou aí com uma certa frequência mas ia ficava lá com a gente na mesma casa na mesma que casa o pessoal morava que eles tá, moravam tá é, recebia um, um cachê um cachê toda vez que vinha voltava para Petrópolis ficava lá o resto do ano inteiro ficava aqui vamos dizer um uns de 15 a 30 dias é, por vez que vinha trabalhando gravando e o resto do ano ele ficava por lá ele não participava de roteiro a gente escrevia é, entre a gente às vezes a gente dava um punch-up no roteiro com ele falava assim Gil tal coisa como é que tu falaria ele ah tá era na p**** uma roubado. acertada é. ele foi o primeiro vlogger do Brasil cara porque na época pré YouTube uhum. a gente criou o Quadro Away News que era o que o Huawei achava sobre situações. Uhum. Né? E, é, e aí, aquele negócio que você está falando da faca, vou passar a é. lambida, veio, ah. veio daí. Tá e, e, cara, ô, ô brother, às vezes que ele estava lá que a gente gravava, ô brother, o que, que tu acha desse cara aí que fica tomando anabolizante? Ele ficava assim, deitado assim. Ah, brother! E aí <risos> ele, ele, ele é. começava a falar e eu anotava as coisas que ele falava. O rompante do cara. Aí né? a gente tava levantando a bola para ele e esse aqui Sim. anotando. É. É. Vocês davam o gás e ele e aí no espertão, espertão, ficava botando ali... o texto na linguagem do maluco. Aí eu Exatamente, pegava. Mais ou menos dele. É dessa, aí. Eu pegava mais ou menos uma síntese do que ele falou e no dia da gravação, a gente ia. Brother, o Fausto pegava o texto que eu tinha escrito uhum. e falou brother lembra que aquele dia tu falou dos caras que usaram anabolizantes tu falou isso, isso e esse ele já tá pronto no cenário assim já tá pronto ele porra, brother Porra, pode crer brother fala e aí então, fala, fala aí, então. aí brother Beleza. Aí, ação aí, já... e aí saía, saía aí a gente ia até um ponto de referência Cara, louco, x meu. aí chegava aqui parou aqui Aí dava uma outra levantada. Ô, oh, brother, e aquela parada do que tu também falou, que o pau dele fica que nem um cotoco? É. Aí ele já ia dali. Porra, o pau do cara fica que nem um cotoco! E, e eu gostava <risos> daquele professor. Aquele professor. É o professor Gilmar. Professor Gilmar. Porra, isso é do. Já viu o professor Gilmar, Boleta? Que ele dá eu aula? Eu acho que não. Não, não, isso é genial. Gilmar, acho que eu não. É tomar no cara. Ah, eu boca, tinha que voltar que a produzir, cara. Eu gostaria é. muito de um dia poder ajudá-lo aí a voltar a produzir. Essa que é a verdade. Você, ele... Só pra finalizar aqui sobre a história do Gil e aí ele teve toda essa participação icônica no Hermes e Renato, né? Ficou marcado, né, por as participações. Vocês São mudaram os... a vida desse cara. Porra. É, não. E ele tem essa gratidão. Hoje é. ele tem. É. A gente teve um período tretado. Eu não gosto de falar sobre a treta. Eu prefiro falar. falar sobre o que tem de lembrança boa é lá lógico, e lógico. do que temos hoje. Hoje temos uma relação, relação de muito respeito um pelo outro. Isso é ótimo. Porque eu, que eu falei com ele da última vez, que, antes da gente reatar, né? Quando eu liguei para ele para trocar ideia, eu falei assim: cara, minha mãe morava ainda né? lá em Petrópolis, agora mora no interior de São Paulo. Porra, mas minha mãe vai passar aí no bairro, vai ter que atravessar a rua. Pra não te trombar e tal. Pô, vai ficar chato ah, isso aí. É, Vamos ficar é, na boa, mano. É. Sabe? Vamos ficar na boa. Quem sabe a gente até trabalhe junto no futuro. E aí foi que a que coisa foi, foi a mais. Inclusive, né? É, Vocês inclusive... têm essa vontade? Não, tem. A gente escreveu uma, uma série sobre a história de um. Antigo, é, de um cara que seria um prodígio do automobilismo, mas faz uma cagada tipo o Nelsinho Piquet. Aham. Uh -huh. E Entendi. é banido da, da, da, da, Fór da Fórmula 3000 inglesa. Ele estava hum. competindo com o Rubinho e com o mandou essa porra? É. E aí o cara vira piloto de aplicativo. Ele, na verdade, vira motorista. Piloto é Hoje em dia, ele, em decadência, é, é. ele virou motorista de aplicativo. de aplicativo. Tá. E essa história, o Gil é dono de uma equipe. Caralho. De, de, de Não, estoque. É foda. Que é E aí ele contrata esse cara. Entendeu? O Gil, imagina é. o Gil dono, porque ele tem. Eu coloquei ele nesse personagem porque eu já sabia que ele tem referência disso. É. O Gil, por aparecer aquele cara muito doido e uhum. tal, aquele uhum. aparência dele, mas ele é um cara de muita cultura, cara. Ele saca de música negra pra cacete. É mó loucão mesmo. Ele gente. Saca vamos de trazer cinema, ele aqui. Vamos trazer ele geral, aqui. Cara, é lógico. É mas geral, aí você inclusive. tem que puxar esses assuntos com ele. Porque é. eu geralmente vejo. Sabe o que eu vejo a galera? Levar ele pra, pra, pra falar podcast, palavrão. Pra falar palavrão. Pra incitar ele a falar mal da gente. Ou Não. Pra, sabe? Porra, pede pro cara falar um pouco com das graças, referências é legal, dele. Mano. A gente vai trazer ele aqui. Porra, Isso é porque... muito engraçado. Eu lembro que no dia dessa gravação. Ele falou o nome de cada piloto de Fórmula 1 que vai tomar no cu. Rony John ele falava isso. John Paul de Savatin. É, Rony Patterson. É, qual foi o outro? O, aquele. O bigode, o bigode que, foi, o que, que, que correu com, com ah, que o Nick Lauda? O... Não, do Jack do... Rosberg. Não, não o outro atrás, O James Rand. Que no não, filme James do, do Nick Lauda ele aparece na, na, na mansão do. do Rony Patterson, fi... vou tentar lembrar aqui. Ele fala do Rony Patterson, fala do. Jack Stewart, não. Também não, o bigodão é meio é. italiano, né? É meio italiano, sobrenome italiano, porra Aí, ó pessoal, aí no, no chat Vai é ver aí. se no chat alguém vai lembrar aí Eu não lembro, cara mas No eu filme do ligado. James Hunt com o Nick Lauda sim, sim. Ele aparece porque ele era parceiro de equipe do, do, do Nick, Nick Lauda, Lauda. Quando ele foi contratado pela Ferrari será que, Eu esqueci o nome, é o cara que, ele é da Ferrari? Era Ferrari, Ferrari. Foi eu foi aquele cara que foi campeão em 79? Teve um cara da Ferrari que foi campeão em 79, será que é eu ele? Eu não sei se ele é italiano ou argentino Ai, caralho, então você me complicou agora Carlos Reutemann. O Reutemann é argentino, mas argentino não é o Carlos Reutemann. É. É. Deixa eu ver quem foi Aí Ele campeão. fala uma sequência de pilotos, né, campeão. cara? É você não imagina que o cara que ele sabe, tinha. né? Mas velho. eu sabia. Por Porque isso que eu escrevi caralho, o personagem velho. pra ele. Eu falei assim, cara, esse personagem é perfeito Mas isso vai ele. sair, cacete? Vai, vai Já ser um começou, desses conteúdos não. que a gente vai fazer campanha de financiamento coletivo lá no nosso site. Entendi. Entendeu? Onde é? Qual o site? HermesRenato.com.br Já tá rolando? Não, não é ele. Já não. tá, já tá no, no ar, mas ele tá só com agenda de shows por enquanto. Tá. Porque a partir de semana que vem já entra no ar com os produtos. Legal, né? legal. Com o feed de todas as redes sociais, Clay Regazzoni. Clay Regazzoni. Clay Regazzoni, ele, ele mesmo, ele mesmo. Eu ia mandar um Jod Scheckter, não era? Clay Regazzoni. Clay Regazzoni. E ele fala o nome de todos esses pilotos aí. Ele fala: genial, já trabalhei com genial. Clay Regazzoni, é. com o Nick Rony Lauda, Petersen. Rony Patterson. E é vamos perder Verde Goto no <risos> Petter. Vem cá, eu queria GMA, saber que é um negócio que é Então, muito... assim, para terminar tamo bem pra caramba com o Gil. Gil, um abraço. Que bom, Somos que bom. admiradores do teu talento, sempre. Nós vamos Somos tá gratos aqui, demais aí. por toda a parceria em todos os anos que gravamos que bom, juntos. Cara. Um abraço e, vão, e um e beijo no teu coração. Gravando, e a é peça do Hermes Renato, vez ou outra, ele faz com a gente também. É. Ah, ele faz também? É. Ah, ele faz também? Legal, de vez em quando a gente convida, pra, quando Legal. tem uma oportunidade assim, o contratante está com um lastrinho maior, a gente fala, pô, vamos levar o Aoi, então. A gente bota o, o Aoi News pra fazer. É, a a o cara era pira, né? A gente fez o Aoi News do Corolla Vírus. Foi Corola, antes cara. de estourar. Foi antes de estourar, antes de estourar o Coronavírus, Caralho, de verdade. Foi a coisa. última apresentação da gente, foi, foi. em fevereiro. Corola, fevereiro, fevereiro, Lá cara. em de 2020. 2020, uhum. 2020, 2020. Lá a gente fez dobradinha, Salvador e Aracaju. Exatamente. E aí a gente falou, porra, vamos escrever um o esquete um novo pro Gil, o esquete novo pro Gil, Huawei News. Aí, porra, tava Começando, já falando é. a falar, Na mas China, não tinha caso do Brasil. Isso. A gente falou, porra, e o coro Coronavírus, vamos falar? Vamos... Ele falou. Aí eu já vi na cabeça, foi falei, puta, ele vai fazer uma confusão com o Corolla, o carro, o mano. O carro, é, certeza. Eu falei, puta, Corolla certeza. vírus. Ele, Pô, esse vírus aí, fode o carro. Que do <risos> carro. Pô, o carro né? fica engasgando, o carro o vírus, fica engasgando, depois passa pro dono. Que <risos> merda, cara. Pô, merda, porque eu era mediador. Que do caralho. Esse cara mano. que a maior vontade de rir, né? É, tá aí ao vivo, né? Aí eu ficava assim, bicho. Todo é, mundo sério, mesmo, bicho. é sério. Muito... No, <laughs> no.